o então minha, minha, minha, minha, meu amor não era esse, montar a justiça jogava e jogava você futebol. não trabalhava com nada ainda? Não, não com nada. Eu Só aí, fazia esporte? É, aí minha mãe um dia, quando eu fiz 18 anos, minha mãe falou, Ó, você tem que... Não vou te dar mais pensada A minha avó tinha, tinha grana, a minha avó era tabelião. Uhum. Eu, eu perdi meu pai com 11 anos. Isso foi... é foda, né, pai Sérgio? Perder um pai com 11 anos Ovo, é foda, paca, é difícil, né, brother? Foi, foi, foi o pior momento da minha vida, foi quando eu perdi meu pai. Meu pai era meu ídolo, meu pai, porra, me levava, eu sou fluminense, porque meu pai era fluminense, meu irmão já era Botafogo, porque meu avô era Botafogo. Então, quando eu nasci, meu pai me pegou falou assim, e falou, esse aí vai ser meu, me ensinou a jogar bola, meu pai também jogava no fluminense, oh. meu pai era ponta-direita. Aí, aí eu, quando eu perdi meu pai, meu irmão, foi a pior coisa da minha vida. E, mas assim, é 11 anos é foda, né? 11 anos né? de idade, eu aí eu, é, eu, porra, é, são coisas da vida assim que você nunca mais esquece e... E aí aquilo ali foi um aprendizado para mim, porque, pô, você... Eu perdi meu, meu melhor amigo. Mas você ia que se amigo. virar sozinho, né, irmão? É, perdi meu melhor amigo. Aí minha mãe foi guerreira. E, imagina, por outro lado, minha mãe imagina. era professora. Aí minha avó, meu, meu avô era até Belião, então minha avó, mãe do meu pai, tinha, era muito bem sucedida. Aí minha avó chegou pra minha mãe e falou, ó, Leila, minha mãe, per, minha mãe perdeu o meu pai, minha mãe tinha 30 anos. Era professora. Aí minha, mãe chegou, minha, minha, minha avó chegou pra minha mãe e falou, Leila... É, você é muito novinha, você está com três filhos, pô, era meu irmão era mais velho, meu falecido irmão Macar, uhum. a minha irmã era mais nova, e a minha avó falou, Leila, você não vai ter condições de criar as crianças, então, eu vou me oferecer para criar o Cláudio e a Carla. O Sérgio não, que o Sérgio é muito levado, não no... <risos> Sérgio não quer. Já, já me tirou Sérgio... da parada. O Sérgio já excluiu o Sérgio. Já me o tirou Sérgio da parada. Não quer. Os me... outros Sérgio dois não. Comigo. Já me excluiu, porque Entendi. eu era O um capeta em forma de gorila. Né? Imagina. Sérgio aniversário, meti o dedo nos bolos, aquelas merdas todas que gente fazia. <risos> Aí minha mãe falou: não, não, eu vou criar o disse, eu vou, vou trabalhar e vou criar. E minha mãe foi muito guerreira, bicho. Minha mãe foi ser vendedora, Davon. Ela puta, trabalhou que legal, em boutique, cara, que legal. ela pô, foi a melhor vendedora da vó. Ela foi costurar pra fora, eu vi a minha mãe chorando pra fora. Às vezes acordava para pé no banheiro, aí minha mãe, porra... de madrugada ela tava lá... Puta que aí um legal, dia eu falei, tá um lindo. dia eu vou ser alguém pra, pra ajudar minha mãe. Sabe do qual? caralho, do caralho. Aí, pô, quando eu virei artista, que... primeira quando eu virei artista, eu comecei a fazer show, com eu fazer glu-glu e tal. Aí eu comprei um carro pra minha mãe, um, um puta, Galaxy. Puta que pô, legal. teu um motorista, e agora a senhora vai de motorista. Agora vai ser chique. Porra, é. Mas foi aí minha mãe foi muito guerreira e foi um exemplo para mim porque pô, eu falei, aí com 18 anos minha amiga falou, ó, eu não, eu, você tem que trabalhar. Eu não vou, eu vou pagar o colégio e aqui em casa não vai faltar comida, você você quer sair, você vai se virar. Para tuas coisas, o dinheiro é. é teu. Aí eu comecei a vender parafuso, vender parafuso. Fui trabalhar em. Como é que você vendia parafuso? Vendia parafuso. Jogava... Parafuso, ah, cara, chegava... gira, gira, gira, não, gira, não, maluco. Aí, parafuso. Os, é os parafus. caras cara compravam de pena, é, meu irmão, porque porra, eu chegava tá lá. Eu fazia o cara rir, eu chegava lá na, na, na, no, no. Falava, meu irmão. Gira essa porra! Eu, eu comprava, com... de eu, cara, eu comprava de pena. Eu o cara comprava de pena, eu Comprava de pena? Porque, porque eu, eu, eu insistia no bagulho e falava, meu irmão. Se você tá triste, não fique triste. É, mandavam eu, já eu um. Eu falava, é, não fique triste, meu irmão. O parafuso vai entrar na porquinha. E aí, porra, vai dar uma parafusada. Aí o cara falava assim, mas. Esse parafuso aqui, no número 24, ele é de quê? Aí eu falei, peraí que eu vou ligar pro pessoal. Aí ele ligava. Você não sabia? Ela, eu não sabia, porra, não. eu falei, pô, meu irmão, eu tô aqui com um cliente aqui, o parafuso... O 24 é pra quê? 24 aqui no... É, eu tava... Aí o cara fala assim, pô, e o 32? Eu falei, ih, vou ligar de novo. Me presta seu telefone, porque naquela época eu não tinha nem celular. Eu falei, Me presta é. seu telefone. Aí o cara fala assim, ó, oh, você tá muito confuso, eu vou comprar porque você... É, pelo cansaço. eu vou Pra te incentivar, eu vou comprar. Eu falei, porra, pelo amor Pode de Deus. Pode te dar uma força. Porra, aí vendia aposentadoria aposentadoria pra. Pô, é aí deu uma merda, pô. A aposentadoria que você tava vendendo era tudo fachuto. Puta sabe? que <risos> pariu. Aí vendi pra minha. Meu irmão, vendi pra minha tia, pra outra tia, pro meu Puta padrinho. Que... Blá, Virou pilantra. Vendi pra todo mundo, aí um dia deu no um Jornal Nacional. Ó, Atenção, você que o no conto da aposentadoria. Pô, aí, pô, começou a papapá. Aí apareceu né. o nome da minha empresa lá que Nossa, eu voltava. Puta malandro. Daí minha tia me ligando, caiu o dinheiro. Eu falei, pô, o Jornal Nacional tá enganado. Porra, <risos> aí eu fui lá, né? Falando meu. é fodido. eu fui lá, de 19 anos, bicho, aí eu fui lá mesmo procurar os caras, os caras já não estavam mais lá. Não. Aquele, aqueles golpes, já né? tinha golpes. Sim, aí. sim. Aí sumiu, sumiu todo mundo. foi porca cadê a sala que tava Fudeu, aqui? É, é. A sala, porque tinha um negócio de... de... Pegadinha do Balan. Foi uma... ali que teve a ideia. É, o tinha, pegadinha do ali malão. nasceu o Pegadinha do balão. tinha o um bagulho de, de aquele negócio de, de, de, de, como é que fala? Treinamento, né? treinamento. Uh -huh, treinamento uh -huh. pra então, os caras, opa, aquele treinamento. Eu cheguei lá, não cheguei, bicho. Aí, um, sempre tem um X9 na parada. O cara falou assim, ó... Oh, a turma toda, tá no endereço tal falei, Ah, ligou o já onde tava Ah, meu irmão, aí eu falei ah É para lá. lá que eu vou Aí eu fui lá, meu irmão, o cara tava dando treinamento tava pra, pra Nossa, Uma turma nova bicho. A mesma coisa que ele tinha feito comigo, tava fazendo lá, meu irmão Sei. Você aí chegou Eu já entrei e falei, irmão isso aqui é tudo faz junto, tu é vagabundo, tu vai apanhar agora na frente de todo mundo, porque tu é vagabundo, dá desde logo uma raquetada. É mesmo. Aí, mano, mas imagina você ah... metendo a mão na cara. Você não tava jiu-jitsu, né? Eu tava é, jiu-jitsu. Caralho, sou é. aluno, aluno, caralho. Você não uma... levou eu... os caras lá pra dar um couro nos deu... levou... caras, um não, cara, não? Não, eu fui sozinho, eu eu sozinho, fui, eu sozinho não. Se não... Garante. Dei uma raquetada no cara, pai, tal, meu irmão, ele, não, não, não, disso. Eu falei, não, disso o quê, meu irmão? Aqui é o seguinte: tu vai devolver meu dinheiro, eu vendi pra minha tia, vendi pro general, meu padrão, deixa eu beijar o General, tava puto, meu padre. Caralho, ele vendeu pro general, olha a bosta. E falei, o general tá. Vindo aqui, meu irmão, o general tá vindo aqui. Caralho, aí eu levei a carteira mano. dele, levei a carteira dele pra mostrar pro cara. Não né, falei, porra, tá aqui, porque quando viu o negócio do Jornal Nacional eu já peguei a carteira dele. Falei, geral, pega sua carteira aí, que eu vou lá saber que, porra, pegar esse meu dinheiro de volta. Aí eu fui lá, já emburaquei dei uma bolacha no, no, nesse otário. <risos> pô, é, aí, meu irmão, o cara. Eu falei, não, meu irmão, fala pra todo mundo aí que isso aqui é tudo mentira e tal, e todo mundo assustado. Eu era maluco, né, meu irmão? Era maluco, mas, porra. É, cara. Mas pô, ele devolveu uma parte do dinheiro. Que bom, porra. Também, né? E a sorte é que você falou. Carteirada né? do general, né, papai? Aí eu trabalhei, pô, eu, eu trabalhei vendendo parafuso, vendi, vendi a tabanco da company. Tamanco? Porra, da tamanco, Company. Lembra os tamancos da Company? Chegava Porra. na praia, cheio dos tamancos. Olha o tamanco, aí, aí eu reuniu umas gatas e vem gata, pô. chama aí uma clientela aí que eu vou te dar a preço de custo. Entendi. levava as roupas da Company. Já era cara, bom de era, marketing. Já. Era guerreiro, era. É, o cara é. da Company era, era teu amigo? Mauro esse Tauma, cara. Mauro Tauba, pô. Esse cara era fodido, lembra eu, da Company, eu, eu, Bola? Lembro de nome. Mochila da lembra? Company. É. Esse cara foi um fenômeno no Rio de Janeiro, né? Pô, Mauro Tauba nos freitas, pô. É, o Mauro Tauba, coitadinho, morreu muito cedo. E o Luiz Feita tá com a gente até hoje. O Valdemir contra o Luiz, o Luiz tá no tá nosso grupo. Cara, era a marca, acho que assim, mais foda que tinha no Era a é, Company. Era a Company. Fez sucesso a mochila. E, e patrocinava camisa todo mundo. A da, da Company. company. Era fodido. Patrocinava, patrocinava patins. patins. Eu, porra. Ó aqui, é... ó, pra não dizer que é mentira, eu, era modelo. Mas, ó, eu fiz um capacete, ó. Olha é o que eu botei aqui, ó. Aí, compra. Com várias marcas aí, bom. É. Aí, aí. Aí. aí, a Companhia dominava. É. Porra, a compra tinha na Garcia D'Ávila ali. Eu, eu, porra, eu, eu, eu não era modelo nem nada, mas eu, eu jogava em tudo que era posição, brother. Aí eu, porra, comecei a... Vou vender chinelo. É, não, eu vendia, vendia vendia vendia roupa. Aí tinha a desfile, aí eu ia no desfile. Eu, com a Monique, com a, é a que um... é, mas... Caralho. o Pantera. O Pantera hoje é diretor Pantera, da elite. É, né, né, Pantera, né, é, Pantera né. é fodido. frente é até com ele hoje, é, aqui. O, o Pantera é pai do, daquele menino que é dono daquele o, aquele barro... Bar da praça aqui tá fazendo tá, um sucesso esse bar da praça tá mesmo faz é tá tudo que é canto é né? tudo que é canto aí tava fazendo com o agora e aí meu irmão eu fazia, onde me chamava eu ia bro.